E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto que acontece com muita gente que é erro no Arduino Isso também pode ser causado pela EEPROM do Arduino Ou também pode ser chamada E2Prom E com isso você precisa saber o que é EEPROM Caso você não saiba, vou explicar rapidão a EEPROM é uma memória não volátil, usada em computadores e outros dispositivos eletrônicos, para armazenar pequenas quantidades de dados que precisam ser salvos quando a energia é removida. Bom, já no caso do Arduino, é um pouquinho de diferente. Quando você acaba tirando a energia do Arduino, fica-se alguns bytes no seu Atmega, Uh, e com isso, você precisa apagar esses bytes bom uh, lembrando que a EEPROM já é uma biblioteca nativa do Arduino ou seja, já vem quando você baixa ela e eu estou usando aqui a IDE 1.6.7 tá? estou usando também o Arduino Uno e eu vi aqui nesse fórum do Arduino Um cara, esse cara aqui Ele disponibilizou um zip Da EEPROM tá? Caso você não tenha A sua EEPROM Eu baixei aqui ela também E ela já vem com esses exemplos Aqui uh, Tá aqui Caso você não tenha Você coloca esse arquivo Dentro de libraries tá? Como eu tenho Não vou precisar então você vai e abre o seu arduino a sua ideia do arduino você vê se você vê aonde está conectado o seu arduino em qual porta está conectado primeiro a gente precisa vir aqui e -eprom read eeprom read a gente precisa ver o que está dentro então você envia esse código para o arduino carregou você abre o monitor serial e ele aqui vai mostrar então todos os dados, todos os bytes que tem dentro da sua Atmega e, e com isso é bom que você limpe todos esses dados porque esses dados não é para eles estarem aí então deixa eu fechar aqui então a gente pega e abre aqui em exemplos e, e pronto. clear envia-se enviou agora você pega abre o monitor serial e ele não vai mostrar nada provavelmente limpou todos aqueles dados que tinha agora a gente pega e abre novamente aquele outro do read para ler se estão todos os dados apagados enviou monitor serial e ele está dando zero, zero, zero então todas as programações que podem ter dado erro Todas as programações que você não terminou, programações que você pode ter deixado aqui em seu Atmega, você acaba de limpar com esta ferramenta que pode ajudar o seu Arduino, pode melhorar o seu Arduino, pode deixar, eles, pode deixar o seu Arduino mais liso e assim você consegue uh, ter um bom aproveito do seu Arduino. Tá? E lembrando, caso você não saiba, o Arduino ele tem... Uh, uma vida útil Que é de aproximadamente 10 mil envios De dados para ele 10 mil programações que você pode ter feito E enviado Parece ser muito Mas você acaba utilizando isso E nem percebe e, Então você pode acabar perdendo seu Arduino tá? E se você gostou desse vídeo Se você gostou dessa explicação Se você gostou de saber que existe Essa biblioteca nativa da EEPROM Dá like no vídeo, se inscreve aí galera, por favor. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!